O autotune nos dias atuais é muito mais do que só uma ferramenta de correção. É um dos efeitos mais usados no mercado da música e que revolucionou principalmente aí no rap. E hoje eu, Bom Beats vou estar ensinando a vocês a como mexer no autotune e tirar esse efeito autotune que todo mundo gosta. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like se inscreve aqui no canal se você é novo. E ó, apoia aqui o meu conteúdo. Vire membro que você vai ter direito aí a vídeos exclusivos. Bora pro vídeo? Bom, galera, como a gente tá falando com autotune como feito para mim, o ideal é você já gravar com o autotune. Por quê? Porque você vai deixar a voz... Mais perfeita possível, como a gente quer o autotune como um efeito A gente quer que a voz fique de um jeito Você até consegue tirar esse efeito ali depois Quando você estiver mixando Porém, eu acho que não vai ficar tão perfeito e tão legal Quando a pessoa já grava junto com o autotune Porque quando a pessoa grava com o autotune Ela se escuta com o autotune, ela sabe o que vai fazer E vai fazer melhor do que você depois tentar fazer na mix Porém programas com, como o FL Studio, quando você vai gravar com autotune a voz já fica com autotune gravado ali que não é o caso do Ableton, do Pro Tools, do Reaper que você consegue mutar o teu plugin e sair o autotune da voz então, ó, por isso, eu não indico autotune para vocês gravarem voz eu indico aí outros programas, acho que tem opções melhores mas não vem ao caso então, vamos lá a primeira coisa de tudo, eu estou usando o Autotune Pro 8 da Antares, que é o meu favorito. E vocês podem usar outro Autotune também, outra versão do Autotune. Tem o 7, que é aquele branco com azul também, é muito bom. Tem outros autotunes de outras empresas, mas eu prefiro da Antares. E a primeira coisa de tudo, o que que é, galera? É achar o tom da nossa música. E bom, se você não sabe o tom da música que você tem aí, porque você foi mixar e não te passaram o tom, tem esse plugin chamado Autokey, que é da Antares também, que você vai tocar a música, ó. Eu vou tocar aqui pra vocês, ó. Ah, brava mesmo, já roubou meu coração, mas eu não quero de volta, entrego nas suas mãos, andei pensando em você. E ele dá para você as notas que tem e qual é o tom da sua música. E deu aqui, dó sustenido menor. Então, a gente vai vir agora na nossa voz que a gente quer colocar o autotune. Vou deixar ela solada para não ter problema. E aqui em key, vocês vão botar o que ele falou e a escala menor. Pronto, dó sustenido menor no nosso autotune. tamo pronto para começar. Só que antes de começar, eu gostaria de passar aí algumas... Coisas básicas do Autotune que tem né, algumas ferramentas e umas funções para vocês não saírem futucando sem saber. Vocês podem ler isso tudo no manual aí, eu vou deixar o link do manual no Autotune, está em inglês, aqui no link da descrição vocês podem ver. Mas vamos lá, a nossa primeira coisa que eu gostaria de mostrar é essa bola azul aqui, quem não está muito habituado não sabe o que é. Essa bola azul é o painel que mostra a nota que está ali, a nossa voz ou o instrumento que a gente está passando pelo Autotune. Bom, e a gente tem aqui o, esse transpose, detune e tracking. Bom, vamos começar pelo detune, galera. O detune é a frequência referência do autotune. Ela vem por padrão aí em 440 Hz, que em 440 Hz é a nota lá. Então, ó, não mexam nisso quando vocês estão gravando vozes. Vocês só vão mexer nisso quando vocês forem passar aí algum instrumento que esteja afinado... Em alguma coisa específica, tipo um saxofone, um trompete, ou aí uma flauta que é em fá e mexer nesse detune. Mas deixem aí que já vem por padrão. Bom, o tracking, galera. O tracking, ele determina o quanto de variação e modificação é possível na sua voz. Então, ó, ela já vem aí por padrão 50, no próprio manual eles dizem que... Na maioria das vezes você não precisa mexer no tracking, só quando você tem vozes muito problemáticas, ou seja, vozes com muitos ruídos, muitas respirações altas, assim, tipo você está gravando em um ambiente que não tem talvez um tratamento e existe muito vazamento, mexer no tracking pode ajudar se o autotune estiver ficando estranho. E bom, a gente tem aqui esse botão Classic, que quando a gente ativa esse botão, ele desativa alguns parâmetros como o Flex Tune. E também o nosso Transpose. E esse Classic, ele liga aí o algoritmo do Autotune 5, que foi aquele Autotune que mudou o mercado da música e começaram a usar o Autotune como efeito. Então, se você quer o som daquele Autotune, você não precisa baixar o Autotune 5, é só você clicar nesse botão Classic, ele vai desativar aí algumas opções, mas tem um som maneiro, bem bacana. Bom, galera, agora, Format. Quando a gente ativa o format, ele liga o throat, eles estão linkados diretamente. O format interfere diretamente no pitch da voz e é para ser utilizado quando você tem uma mudança drástica da nota cantada. Se você não usar o format aí, vai ficar muito robótico. Então vamos lá, eu estou cantando na nota dó e eu subo e eu quero mudar essa nota dó para a nota fá, é uma mudança drástica ali. Não é tipo um tom ou um semitom. É mais que isso, então talvez vai ficar estranho, então você ativa o Format e o Throat ele vai te ajudar aí a mexer na característica da sua voz quando você faz essas mudanças drásticas aí de pitch. Mas bom, sem mais delongas, vamos desativar aqui o que a gente desativou. A gente tem a nossa voz aqui solada e vamos ver o que acontece e falar das coisas importantes. Bom. Aqui no input type, que também é muito importante, que é o tipo de voz que a gente está tá tratando. Tem o um soprano, que é um tipo de voz, low male, que é voz masculinas mais graves. Instruments, que é quando você está passando um instrumento pelo autotune, não é só voz que você pode afinar aí. E bass instruments, que é aí. Para baixo, 808, coisas graves, né? Bem graves assim, instrumentos graves. Eu gosto de deixar no alto tenor, que acho que é o que tira esse nosso efeito do autotune, então eu deixo sempre aí. E nosso próximo parâmetro importante, retune speed, que é aí o que determina o tempo de transição entre as nossas notas. Então, ó, quanto mais rápido for, mais robótico vai ficar. Quanto mais devagar for, mais natural vai ficar. Então o nosso Retune Speed, para dar esse efeito de autotune, ele tem que ser rápido. Então para ter esse efeito eu coloco entre 8 e 0. Isso não é o um número que eu tirei da minha cabeça ou minha experiência. Tá no manual do autotune, vocês acham lá para tirar esse efeito, tem que estar tá entre 8 e 0. E bom, vamos ouvir a nossa voz aqui sem o autotune, deixando o Retune Speed no 0. E eu ligo para vocês verem como é que afeta, ó bandido até braba mim já roubou meu coração mas eu não quero bandido até braba mim já roubou meu coração mas eu não quero de volta entrego nas suas mãos bandido até braba mim já roubou meu coração mas eu não quero de volta entrego nas suas mãos bandido até braba mim já roubou meu coração mas eu não quero de volta entrego nas suas mãos e se a gente colocar o retorno speed muito rápido, aqui ó. 137. Bandido até braba mesmo. Já roubou meu coração, mas eu não quero de volta. Entrego nas suas mãos. Ele afina, é mas não dá esse efeito. Então, cara, retune speed entre 8 e 0 vai dar o efeito que você procura. Bom, isso já seria o suficiente para você ter esse efeito de autotune. Porém, vamos entrar mais a fundo aqui no nosso autotune. É, o autotune ele vai abrir assim. Se vocês podem ter o Advanced View que ele vai abrir mais opções. E vamos lá. A gente tem o Humanize. Que ele dá uma humanizada na sua voz. Ele tenta deixar o mais natural possível. Às vezes quando eu deixo muito robótico. Eu gosto de subir o Humanize um pouco aí. Para o efeito ficar ali mais redondinho. Não ficar ele dando tantas curvas que o autotune faz. Mas aí se você quer mesmo esse efeito. cara Deixa o Humanize no zero. Porque ele não quer humanizar. A gente tem também o Flex Tune, que ele ajuda o cantor a preservar a expressão vocal da performance dele. Isso é bom pra caso o autotune ele fique estranho em algum momento, dá um corte doido, sei lá, e você ajusta um pouco o Flex Tune, mas ele ajuda a deixar ali como o cara cantou de forma mais natural, mais real. Então se você quer esse efeito, cara, é bom mexer, eu acho que é sempre bom mexer nos parâmetros, vai que fica bom. Mas então se você quer o efeito... Não mexe tanto, não exagera tanto, deixa aí no zero, você pode subir um pouquinho, caso esteja muito estranho, que vai ajudar a melhorar. Natural vibrato. Bom, galera, isso aqui, você pode dar vibrato ou tirar vibrato. E o que, que é o vibrato? O vibrato é o efeito, como se ele desse uma tremida na sua voz, ó. Eu vou deixar aqui o vibrato em zero, da play, e mexer no vibrato depois para vocês, ó. Bandido tá braba mesmo, já roubou meu coração Mas eu não quero de volta, entrego nas suas mãos Andei pensando em você, tudo que eu quero pra mim Linda, eu só quero te ver, que o dia não tem até... E você também pode tirar o vibrato Bandido até braba mesmo, já roubou meu coração Mas eu não quero de volta, entrego nas suas mãos Andei pensando em você, tudo que eu quero pra mim Linda e eu gosto, assim, às vezes, um pouco de tirar o vibrato, porque o vibrato, ele meio que fica jogando uma nota para outra, e às vezes, quando a gente está num túnica que é o efeito, a gente quer o retinho. Então, às vezes, eu tiro um pouco, mas, cara, mexe com os parâmetros que você vai achar a melhor configuração pra voz que você está mexendo. não é Eu não vou te passar uma receita de bolo aqui, eu estou te mostrando como faz para chegar nesse efeito, mas é tudo você mexer aí na sua voz. O mais importante... É esse retorno Speed que eu passei para vocês. Aqui vocês mexem na característica do vibrato. Tem o tipo de onda que o vibrato é. Vocês podem escolher de três ondas. Sine Wave, Square ou sawtooth. E aqui o Rate, a Velocidade, o Delay e tudo mais. Aqui tem as notas que tem dentro do, do seu tom. Você pode dar Bypass na nota em algum momento ou remover ela totalmente. Vamos supor que tem um momento que você tá lá e não quer aqui o Ré sustenido. Aí você faz uma automação nesse momento com esse Ré. E cara, o autotune não é um monstro de sete cabeças. Ele é bem simples. Esse autotune aqui, ele é bem fácil de mexer e dá esse efeito. Agora, se você quer alguma coisa mais para corrigir a voz certinho, ver gráfico, vocês podem clicar nesse botão aqui, Graphic. E aí, vocês pegam aqui, é pitch ou pitch and time. Vocês cliquem e dá play But na sua voz. Tá brava mesmo, já meu coração. E aí, pronto, ó. Eles vão estar tá dando aqui a, as notas para vocês, ó. Vou dar um zoom aqui. A gente tem as notas. E depois de gravar, você vai vir aqui, make notes, e você vai poder mexer na nota. E vai ficar um negócio totalmente diferente, como eu aqui, ó. Eu tá brava mesmo, já meu Entenderam? Aqui é uma edição mais precisa, mas não faz diferença aí no efeito do autotune que a gente quer, né? Se a gente quer como efeito, esse aqui o gráfico eu acho que é mais para correção, ou você quer ajustar um detalhezinho, também é legal. E aqui são as ferramentas, o, o mouse que você vai mexer, ó, nota por nota, aqui que você vai mexer na tua onda sonora, certinho, ó, você pode deixar lá reto... Esse aqui também, ó, você quer deixar a nota retinha? Você vem aqui e pronto, deixou a nota retinha. E bom, cara, é tudo explorar. Se você quer o efeito de autotune, é só ficar no alto, não precisa ir pro modo gráfico. Que o modo gráfico, ele é muito bom, mas eu prefiro o Melodyne nesse caso. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você é novo por aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.